Hi guys, belezinha. Hoje eu vou falar que, que eu gosto, mas vocês vão achar que você é uma louquinha. Isso não. Vou falar que eu gosto, que tem gente que fala que assim me dão, não pode fazer nada, tá? Ficar em casa. Não, é bobagem. Fala que eu faço, que eu gosto muito. A Nós a adoro comer fora, mas minha assim, eu tô indo para Eu adoro super. Eu também gosto de namorar. O meu namorado que tem sim de dar, que é um irmão. Ele é certo de cozinha, mas namora normal. Não é nada de especial. Afinal das contas, eu adoro tomar cerveja, qualquer coisa, de, leva a mimosa, que é chapanho, que eu gosto de laranja, adoro dançar, uma coisa eu vou falar, isso não a pessoa não foi justa comigo, foi não foi muito legal. E falou para mim, eu não curto pra você, pra você tomar. Eu falei assim, por, por que não? Será que você pode ou não, não posso? Que absurdo é esse? Porque você pode ou não? Eu fui em uma despedida de uma amiga que ela foi embora pra Panamá, se mãe Natália. E eu também todas. Eu fiquei bem, bem. Até cair no chão no meu quarto. Confesso, comi quatro brigadeiras pra abaixar. Abaixava? Não. Eu adoro ir a academia. Acho assim como vocês. Mas tem fato de gente que não que não pode. Pra que não? história é essa que eu não posso? eu tenho direito um igual a vocês. Eu tô aqui normal, eu saio, eu, eu saio sozinha, ela o boi sozinha, mas não é mais. Teve um dia tempo atrás, ela o boi sozinha pra ir pra jantar, juntos. É de fazer de tudo. Isso é muito louca, porque quer ir pro outro mundo. Tem gente que fala que a gente não pode sonhar. Sonhar! Você me fala, por que não pode você pode? O meu estado da minha vida, entendeu? Eu tenho vários anos que alguns coisas já realizei e continua funcionando. Falam que assim não, não pode fazer sozinho. O que, que é isso? Vocês podem? E a gente tem mesmo direito do que vocês? Eu ando me ajudar sozinha. Eu POSSO fazer isso Quem vai eu vou falar que tem isso, claro que não pode Adoro a tecnologia E ó Eu não sou viciada, mas, mas sim eu gosto Eu gosto em entrar nas redes sociais Que eu tenho Que eu trabalho Falando nas redes sociais Vai com o canal Me segue por Facebook eu tenho um dois E ó Vá lá me segue no Instagram também. Contar como Tati P. Ancastelli. Gente, eu posso fazer de tudo. Me arrumar, me... eu gosto de ir salão, gosto de sair na balada, eu gosto piscina, da piscina, na praia, curtir com os amigos. Eu de fazer de tudo. Assim, como vocês gostam, gostam. Eu também gosto. Aliás, ah, Sabe o que eu gosto também? Vídeo! Um é isso? Eu adoro me arrumar. Maquiagem. Ah, adoro. Adoro me arrumar. Adoro ficar no cabelo. Adoro fazer escova. Injetação. Fazer um agacho de lac. Adoro fazer uma fazer meu pé. Eu gosto de fazer tudo. Sabe qual você mais gosta? Estudo D! Que é tudo, Quer tudo? Dinho. Quer dizer que está aqui em Miami? Está aí uma dica. Quem estiver tá aqui como turista, vá por tudo Estudo D. Se tiver em tá, tem lá. Também tem, quem estiver em também tem, quem não é mesmo em Hoje trabalhar? Não acho que me... viver a minha vida inteira. Ai, lembrei. O que você quer saber de mim? Tem uma pergunta que eu posso responder? Eu tô aqui. Você pode fazer perguntas. Eu fico respondendo vocês, beleza? Ah, não se esqueçam. Vá no registro social. Dá uma curtidinha no meu canal. Instagram, Facebook. É isso. Amo ah, minha vida. E eu, eu tenho orgulho de mim mesma. Olha, vou contar pra vocês. Eu não estou fazendo Me Adorando essas coisas. Sempre é bom gostar de fazer mesma. É que quem. que não gosta. que não gosta de fazer mesma. E é outra coisa, né? Eu amo o que eu faço. E vocês?